Ele tá por aqui Olha, ele matou dois Se ele matou ali, ele vai vir por aqui ó. Aqui, ó Aí, Ele tem sorte Aí, cara Ele só mata muito porque ele tem uma velocidade louca, cara Aí, mano, o cara, que velocidade é essa, cara? Início da rodada. Esse que tá bem aí tá achado. E ele só joga e um mata. Não tem relite.